E aí, galera, nós estamos aqui em parte da equipe de música, hoje com uma participação especial para mostrar mais uma música que vai estar no 34º MS. Eu sou o Paulinho, sou o Gabriel, sou o Rafael, sou o Bruno, Eu sou a Sassada. Essa música se chama Chamado. Hum. Tem alguns talentos com você. Agora desliga então fica. Sempre a chance de ver. Amor do que É isso aí, galera. Obrigado. Até o 34 MS. Yes! yes!